tudo bem retinho quando vai usar, né? A camisa social, se ela estiver amassada, marcada, ela logo mostra que você tá amassado, né? Ela dá de cara, assim, que você tá muito amassado. Então, idealmente, a gente prefere pendurar camisas sociais. Você tem pouco espaço no cabideiro? Opte por pendurar essas coisas, tipo camisa social, blusas que amassam muito. Ela tem uma aqui que a gente mostrou. Amassa demais, coisa de linho né isso tudo você opta por pendurar Ok agora vamos aprender a dobrar pijama pijama ele é um conjunto né são duas peças geralmente então tudo que é conjunto a gente guarda junto tá então eu vou dobrar a parte de cima a blusinha Aqui, dobrei a blusinha aí antes de eu continuar essa dobra eu vou trazer o shortinho ou a calça. Caso ele tenha a calça, você também vai colocar aqui no meio. E aí, eu só ó, peguei o shortinho, dobrei um pouquinho para ele ficar mais retangular, tá? Vou colocar aqui no meio, ó, exatamente do tamanho, né? Da parte de baixo. Aí, eu venho, dobro essa parte para cá até aqui. Dobro essa parte daqui até aqui. E aí, o que, que eu faço? Dobro no meio. Pronto, fiz um pacotinho. Quando você pegar na gaveta, vai estar tá tudo junto, seja short, seja calça, seja manga curta, seja manga comprida. A única coisa que você vai fazer é dobrar aquela manguinha para dentro. Vai estar tá tudo juntinho aqui. Isso aqui você pode fazer tanto com conjuntos em geral, seja o pijama, seja um conjunto que você gosta. De deixar já agrupadinho, só usa aquela peça com aquela outra peça. Ou mesmo com peças de criança. Hoje eu quero te mostrar um espaço que as pessoas usam muito pouco. É muito mal aproveitado no armário de todo mundo. E sabe qual é? Embaixo dos cabideiros. A maioria das pessoas tem essa parte aqui onde pendura as roupas. E muitas vezes sobra um espaço O que fazer com isso? Número um, eu te oriento a colocar, de fato, alguma coisa organizada aqui embaixo. Primeiro, porque é muito prático de pegar. Segundo, porque você evita aquele buraco negro de roupas que você vai usar depois. Sabe, quando você volta da rua, uma blusinha, ah, tá boazinha ainda. Aí você dobra e faz assim, ó, e vai tudo na capa. Então, vamos acabar com isso, usando esse espaço, de fato, de forma organizada. Por quê? para acessórios, né? Hoje eu vou te mostrar aqui como colocar, por exemplo, echarpes, cintos, tudo isso usando uma caixa dessas baixinhas da linha em caixa da Plazútil. Olha só como fica legal. Coloquei aqui, vou colocar mais acessórios, ó. Bonés. Olha só como eu aproveitei o espaço aqui embaixo. Inclusive, se for desse lado daqui, ó, que as blusinhas são bem curtinhas, aquelas crópetes, eu ainda posso colocar uma caixa em cima da outra. Porque, afinal, o sistema encaixa caixa ele é feito para isso. Elas se encaixam perfeitamente e eu posso utilizar todo esse espaço vertical. Vertical ou horizontal, essas caixas vieram para salvar o nosso armário. E você nunca mais vai ficar sem aproveitar esse espaço embaixo do seu cabideiro, hein?